CAPÍTULO 2 O RESGATE Não sei quanto tempo fiquei naquele estado catatônico. Cheguei mesmo a pensar que aquilo tudo não estava acontecendo de fato, que poderia acordar a qualquer momento daquele pesadelo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu e os dias foram sucedidos por meses e os meses por anos. O sofrimento era atroz. A sede e a dor continuavam a fazer parte das minhas horas sem que eu tivesse qualquer instante de refrigério. Uma tortura lancinante. Contudo, talvez eu tenha demonstrado alguma recuperação, porque... Passado esse longo tempo de expiação, pude ouvir uma voz serena no centro daquela balbúrdia de gritos e gemidos. Pareceu ser a voz de uma senhora, que bem poderia ser a enfermeira ou a médica de plantão, do provável hospital em que eu me encontrava. Ela me chamava carinhosamente, como alguém que busca retirar a pessoa de um pesadelo extremo. Mara Cristina, minha querida irmã, sou a doutora Roberta. Viemos, eu e os meus assistentes, retirá-la daqui para levá-la a uma das nossas unidades de terapia intensiva. Lá, o esclarecimento lhe será concedido na medida dos teus esforços e da compreensão dos teus problemas relacionados ao ódio e à agressão que cometeu contra o patrimônio sagrado da vida. Confesso que não entendi a frase como um todo, ou não lhe dei a importância que ela poderia merecer, porque me fixei na condição de me encontrar internada compulsoriamente, e não por decisão pessoal. Ora, que me importava tudo aquilo, se estavam me retirando, seja de que hospital de loucos eu estivesse, para me levar para algo que provavelmente estaria em melhor condição. Tentei balbuciar algumas palavras, mas a dor intensificou-se de tal forma que foi impossível emitir qualquer som que não fosse algo gutural. Como não era acostumada a desistir facilmente, me esforcei, mas em vão, até ser aconselhada pela médica a não insistir no cometimento. Como eu não registrava praticamente a presença da terapeuta, pela fluidez de sua figura, acreditei essa condição às minhas parcas possibilidades, dada a fraqueza orgânica em que me encontrava. Contudo, o ambiente inóspito continuava a merecer meus registros visuais, o que contrastava com a nova ocorrência. Mais uma vez... Sabia que não era o momento de elaborar conjecturas sobre essa ou aquela possibilidade. Então, senti que me retiravam daquele lodaçal dos pesadelos e me colocavam numa espécie de cama extremamente confortável, onde notei que aplicavam sobre o meu corpo algo extremamente frio, mas que produzia resultados agradáveis logo em seguida. Também visualizei a imagem um tanto embaçada de um homem, que me pareceu ser o um enfermeiro, informando. Já procedemos à higienização e à fluidoterapia, doutora. Estamos prontos para partir assim que a senhora desejar. Excelente, Isidoro. Por favor... Verifica se os outros voluntários estão preparados e os assistidos devidamente acomodados. Se tudo estiver dentro dos conformes, iniciaremos o nosso retorno ao complexo hospitalar. Agora mesmo, doutora. Foram essas as últimas palavras que registrei. Porque, na sequência, um sono incontrolável, como que patrocinado por algum tipo de anestésico de grande poder... E, ao mesmo tempo, extremamente confortador, fez com que eu adormecesse pesadamente. Foi quando uma imagem invadiu o meu campo visual, como se eu fosse parte do público e ao mesmo tempo a protagonista de uma cena de teatro vivo. Minha mãe me segurava no colo, cantarolando uma canção de Ninar, e envolvendo-me,